Bora fazer o evento sazonal, gente. Lembrando, lista de dicas para jogadores iniciantes na descrição. Quem for comprar Overclock, não esqueça de utilizar meu cupom. E o link tá na descrição também. Hoje a gente vai pegar o Polaris RZR Pro e o Xtreme Hashtag 42. A loja do Tom agora. Esse Naples aqui, o pessoal tá falando que é raro, então vale a pena pegar, hein? Vamos começar pelos mais fáceis aqui, ó. Vamos fazer aqui essa placa de perigo, a gente tem que pular... 400 metros, cara Caraca Vamos lá, vamos de Koenigsegg <risos> Vamos ver aqui se vai dar erro Porque tá dando erro com o Rimac, velho Que bizarro Aí, ó, vou bater lá na parede Quer ver? Ah, olha! Eita! 453 metros A tunagem do Koenigsegg Tá compartilhada, viu, gente? Vamos ver a próxima aqui, meu nobre. A gente tem uma área de velocidade aqui, ó. Tem que passar com a média de 136 km por hora. Bora lá. Bora com o Honig S2 aqui. Tem um S1 também, não tem problema aí de S1. Mas esse lugar aqui é difícil, viu? Ah, com S2 é melhor, hein? Runig RS200 classe S2 é muito melhor, viu? Runig RS200, viu gente? A tunagem tá compartilhada. Vamos ver o próximo evento aqui, ó. Temos aqui um desbravador. Pode ser classe S2, tá? A gente vai de Runigam. Bora aqui, ó. Sai pra lá. Já entra aqui, ó. Já entra, já puxa pra cá. Vamos passar debaixo da ponte aqui, ó. Aquele pique, o bagulho já tá à vista. Pronto, 36 segundos. É o Runigan, tá? A gente tá com ele ainda, o Runig RS200. Qual que é o próximo aqui, minha nobridade? A gente tem dois eventos. Vamos fazer esse aqui primeiro. Pelo menos tão rápido, né? Classe B. Bora entrar aqui no evento aqui, gente. De rali tá compartilhada a tunagem de um Mitsubishi Lancer 2008. Bora lá. Eu acho que eu vou fazer o evento sazonal do Horizon 4 também, hein? Fazer o evento sazonal do Horizon 4, depois jogar o Need for Speed, um Tem que tem que jogar logo um balde, que eu quero farmar um dinheiro, porque tá chegando um novo update pra ele aí. Vai ter novos eventos semanais. eu já vou completar logo esse Unbound. Freia! Nossa velho, esqueci de frear. Caraca! Na moral, viajei, fiquei aqui pensando no, no que vou fazer mais tarde. Eita, perula. É, eu, eu vou ver. Vamos ver se nós faz aí o sazonal da FH4. É divertido, é divertido o sazonal. Esse aqui, pelo menos, tá fácil, né? Porque eu não gostei muito dos carros, não. É que extreme aquele outro carrinho lá de, de andar na, na praia, pelo amor de Deus, né? Meu, ó, fica olhando pro chat. Fica olhando pro chat. Não presta atenção na corrida. Aí dá nisso aí, ó. Dá tá ruim, dá tá ruim. Vamos lá, vamos lá. Esse evento aqui vai ser rápido. Semana que vem tem o último evento desse update que vai dar um. Um mini, né? Vai dar um mini e vai dar um. Vai dar outro carro novo lá, né? Um, um Nissan. Uma caminhonete da Nissan. Ai, ou eles.. Eu, eu acho que eles. Eu acho que os, os desenvolvedores do Forza Eles estavam com orçamento baixo para comprar carro, viu velho? Porque esses carros que chegou aí. Meu amigo. Só carro cansado. Só carro cansado. Ontem eu puxei a orelha do Forza lá no Twitter E o Twitter oficial do Forza me segue Mas eu vou falar pra você, meu irmão Eu falei, meu mano, esses carros que vocês colocou é tudo inútil, inútil E um monte de gente curtiu minha mensagem Achei que os fanboys iam ficar com raiva, né? mas o pessoal é curtiu. Bom dia, Rage. Bora. Bonito demais, velho. O que esse jogo, o que falta nesse jogo de, de experiência online, ele é bonito, né? Pelo menos em questão de gráfico, os caras acertou, viu que é, não tem jogo mais bonito que esse aqui de corrida que eu joguei até agora não, velho Vamos ver aqui, tem mais uma corrida agora, né? Temos aqui outra classe B Bora entrar nesse evento aqui, meus nobres amigos Tá compartilhado esse, esse Ford RS500 Tem esse carrinho aqui, eu vou com o RS500 que é mais rápido a edição top do The Cru tá. 50 reais na onde, ô Baraúna? 50 reais, a edição completa do The Cru. Eu, eu vou fazer esse investimento aí. Testar esse The Cru, velho. Esquenta. Me esquenta por, é, pelo. Como é que é o nome do outro lá? Decru, não sei o que, fast? Ai, ai. Motor Fest, né? O festival. Eee, The Crew. Motor Fest. Ai, The... Decru tá metendo um louco, velho. The Crew quer copiar força. Need for Speed e ainda colocar avião e moto no meio ainda. Tá nem aí, nem aí. Se der pra copiar a física, vai meter o um louco. Tem até tunagem, né? No Decru. Ai, Decru, velho. É que carrinho bom, velho. Esse carrinho é bom, viu? Vamos ver o novo Decru, como é que vai ser. Da Bugsoft. Neneba só tem pra Steam BR a versão completa. Mas custando 110 reais. Na nuvem tá melhor. Tudo por 50. Bora jogar essa Bombay. Bora jogar essa Bombay. Da hora essa promo. Ora, vale a pena, hein? Tô pensando aqui, vale a pena. Vira. A física dele, pelo menos, no asfalto é ok, é ok. Dá pra montar os lobbyzinho em particular? O decreo... Ah, e por que com o um balde vocês não compram? Vocês querem comprar o The Crew. Tem que comprar o um um balde também para nós jogar, oi. Eu ganhei o Need for Speed Bound. Tá compartilhado esse, esse carro aqui. Um balde não é terrível, não. Vamos ver aqui, ó, meu, meus nobres. Temos aqui, ó, caça ao tesouro. Olha só, este gatão consegue atravessar um rio com mais de 100 metros de largura. A gente tem que pular uma placa de perigo lá no rio, tá? Eu acho que é essa placa aqui, ó, das cascadas, cascadas. Deve ser aqui, ó, essa placa de perigo. Vamos ver se é ela, gente. Tem que pegar o Ford Puma, tá? Tem que pular 100 metros, né? É 100 metros? Aí, ó. É ela mesmo, gente. É ela mesmo. Ó, tá localizado bem aqui, ó. No meio desse... De outro mundo, tá? Aqui, em De outro mundo. Tá bem aqui. É só pegar o Ford Puma e você tem que pular essa placa de perigo aqui, ó. Essa placa de perigo, ó. Tá aqui, gente, ó. Do lado desse negócio aqui, esse irrigador. Acho que é irrigador o nome disso, né? Pronto, foi fácil. Ó, pegamos aqui o Polaris. Deixa eu ver agora, vamos fazer aqui. Ah, esse aqui é o desafio de foto, né? A gente tem que fotografar o Nissan Pussa no mural do Leão. Eu sei onde é que fica esse mural. Gente, o mural fica aqui perto de Golias, tá? Todo mundo sabe onde é que fica Golias, né? Olha aí, ó, na frente de Golias. Easy, easy. Vamos fazer agora a corrida online aqui, ó. Olha, tá compartilhado aí o Alpine A-110. Bora lá, meu nobre. Vamos lá, Alpine. Essa cor azul é muito linda. E nesse jogo fica um espetáculo, né? A do Alpine tá compartilhada, tá, meus nobres. Opa. Obrigado pelo Prime aí, Strong, Muito obrigado aí pela força aí. Goldé também deu uma força aí. Muito importante essa ajuda aqui na Twitch. Vamos junto, Ó, a gente tá ganhando. Já tá ganhando, né? Esse carrinho aqui é bonzinho em rali, viu? Bora! Bora! É um carrinho até bonitinho, é né? Diferente. Eu acho que pra época dele, ele era um carro bem é, futurista, né? Pra época dele, o design dele. Legal. Só um minuto... oh, obrigado, Jefferson, pela informação. Vou pesquisar, vou dar uma olhada depois. e Bora. Cara, eu, eu defendo a tese de que... Tipo assim, o um Decru... O um, um Decru não. O Projeto de Caso, no 2, é, teve alguns probleminhas, mas ele ainda era um jogo em potencial. Aí, quando ele tava mal das pernas e foi vendido pra Codemaster, a Codemaster teve a burrice de tentar fazer um Forza Motorsport com o... Com o nome Projeto Casa. Se tivesse colocado o um nome ali, Grid, eu acho que ia vender mais do que qualquer outro Grid que já foi vendido. Mas os caras não pensam, né? É inacreditável como que... é Por isso que eu falo, quem tá fora da, da casinha ali, ó, quem tá do lado de fora, enxerga muito melhor do que quem tá lá dentro. Se tivesse colocado o um nome Grid, os caras iam falar, nossa, esse Grid é top, hein? Tem como fazer tunagem certo nesse grid. Tem um gráfico legal, tem um monte de pista. E esse grid é louco. O melhor grid que foi lançado é bota o nome de Project Cas. Aí é, é, que sujou o nome da marca, Project Cas. Aí chegou na EA os assessores da EA viram lá. pô, O pessoal tá criticando esse tal de... de, de, de... Projeto de casa e eu acho que eu não vou lançar Não, porque a EA Tem que ter certeza Que o trem dá certo velho Pra aí mandar pra frente Aí a EA, tipo assim, sem piedade filho Beleza, eu vou ver depois Obrigado Jefferson A EA é sem piedade A EA foi lá e falou Pô, velho É... Você está ligado que o nosso esquema aqui é o dinheiro Né? E a gente não quer arriscar, não, porque. Né? Mas se fizesse um Project Cast 3, o melhor do que o, o, o atual, e com o gráfico da nova geração, ia ser top, viu? Hum. Vamos fazer aqui, ó, o Forza Tom. Agora a gente tem que dirigir um Rônicas Gicana, o 10, né? O 10. Olha, esse aqui, gente. Eu fiz uma tunagenzinha dele classe A pra compartilhar aí pra, pra galera, tá? Esse aqui é o 10. Olha a cor dele, hein? Agora a gente tem que fazer o quê? Vença a corrida de rua Guanajuato Túnel. Ah, gente, Guanajuato Túnel aqui, ó. Essa corrida aqui, tá? Tamo junto, meu querido. Ó, eu configurei a corrida, né? Eu espero que que é não tem nenhum problema né eu coloquei a corrida de dia e coloquei é sem trânsito né ai ai o e quem bloque né tudo a ver vamos lá Nossa, essa Guanajuato que come um FPS. Meu irmão, olha o FPS na casa dos 80. E Guanajuato. Guanajuato. Ó, quando entra no túnel cai muito FPS cai FPS demais come mesmo ó. aí tá voltando para 100 FPS agora caiu de novo Ah, vou ver se a tunagem tá compartilhada. É muita coisa, né, para carregar nessa velocidade toda aqui. Ah, agora tá 100, 90. Bora quem? Quem? Pô, cara, por que, que esse carro aqui não tem a opção de colocar um V8, né? Ou qualquer outro motor sem encerrar ali. Pô, o pessoal do Forza tinha que abrir um pouco a mente para esse lado. Não é possível, não tem direito. Salve, Mbappe, Salve, Salve. galera do YouTube. Galera do YouTube, para quem não é inscrito, ai, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Aqui você acompanha várias novidades sobre o Forza. Tamo é junto, galera do YouTube. Tamo junto, Mbappe. Esmague uma pinata de Jegg em Guanajuato Mas Vamos entrar aqui então no Event Lab aqui, ó, Centro Criativo, Event Lab, projeto de evento, RB em alta hoje, ó, em alta aqui tem a pinata aqui, ó, vamos entrar para ver se vai dar certo. Vai dar certo, hein? cadê, cadê o Jegg? Ó o Jegg ali, ó. ó o Jegg. isso aqui era um dragão, não era Jegg? Aquilo ali era um dinossauro, não era jegue. Era um jegue? Um jegue à procura de outro jegue. Ah! Esse aqui é o quê? Ganha uma habilidade de drift extremo ou drift com um freio de mão? Ó, oh, fez o drift extremo ali, ó. Guanajuato Ah, pera aí. Enguanajuato <risos> Tem que ser lá em Guanajuato? Aí, garoto, boa, boa, boa, conseguimos Falta dois pontos pra gente completar, então vamos fazer um event lab Vamos fazer esse aqui, ó, aquela CS, Runiga O Runiga RS200 tá compartilhado a tonagem Aquele lá tem que apertar o freio de mão, velho pra... E quando apertar o freio de mão, eu recomendo quem for fazer drift Usar a embreagem, né? Usa a embreagem. Nossa, mas dá pra enxergar nada esse evento aqui, ué. Mas parece ser legal a pista, hein. Não pode bater na parede, né, que segura o carro. É, parece ser legal o evento, só que tá muito escuro. O cara deveria ter colocado mais luzes, né. Deveria ter colocado mais luzes, meu nobre. Cadê, cadê? Vambora, vambora, vambora Ode quem é esse jegue? Ode quem é esse jegue? Ode quem é esse jeguerei é jegue. Não é jegue não, é jumento Voe meu muquinha, voe meu muquinha! Ai, é bata no jegue é, eu vou falar pra você ver se Forza inventa moda Até que esse evento aqui é bom, cara Só faltou até boot aqui pra competir, né? São duas voltas, meu nobre Ai, que delícia Bora Duas voltas Pelo menos esse sazonal aqui tá fácil, né? Porque os carros que a gente ganhou aí Talvez é. Acho que quem gosta de fazer cross-country, né, esses bagulho aí deve gostar dos carros. Pelo menos o evento aqui é S1, né? Pelo menos o evento é S1. Bora, bora, bora meu filho, bora, meu filho. Não. vira vira vira tá terminando, a corrida é rápida Esse carro aqui é da hora para fazer a uns drift, esse aqui é bom Tô curioso para saber o update da semana que vem, hein? Ai, quais vão ser os carros reciclados? Será que vai vir o, o Runiga do KenBlock, Block, aquele Porsche de Hot Lap? Aquilo, se vir aquilo ali vai vir com a aderência do caramba, hein? Concluímos aqui o evento sazonal. Lembrando que as tunagens de todos os carros que eu utilizei estão tá compartilhadas. Quem for adquirir Overclock, não esquece de utilizar o meu cupom que está na descrição do vídeo.